Esse crito é truco, né? Oh, espera um pouquinho. Eu tô chegando lá do Solívio. O Solívio tá meio, meio acalmado. Costa. Costa. É. 96 anos. Vai fazer 97. E ele tá reclamando a visita do senhor lá. Pra quê? Pra quê? Vai dar força pra ele. Ah, mas não vai pegar. É. Ah, jogou, jogou muito truco hoje ou não? Ah, das duas horas, da dá uma hora até agora. Quantas partidas? Ah, sei lá, não contei não. O, dez. o senhor apanha ou bate? Apanha, bate. É misturado, faz de tudo. Faz de tudo. Eu sou Zé, eu jogo truco, mas eu só perco quando eu não ganho. É? Então, mas nós também é. é. Só perto quando não ganha. É só perto quando ganha. E o irmão do senhor, como é que está passando? É. O irmão. Também tem... aí, ele ele, ele tá aí. Agora. Ele saiu daqui. Quem, quem é que é o parceiro do senhor de truco? É o irmão. Ele não joga sem eu. É o e o senhor sem ele? Não, eu, eu até gosto de jogar com o outro, mas ele não deixa. Ele não deixa? Não. Ele, ele. E ele ganha mesmo, senhor Zé? Ah, ganha, perde. Mais perto de que ganha. Qual que é o segredo do truco? Ah, sei lá. É carta, aqui, né? Aqui se... não tem segredo, nada. Se tiver carta boa. Se tiver carta boa. Dá sorte. Se tiver um cinco, um seis, um quatro, isso não vira nada. Não tem que ter uma sete copa. As <risos> sete copas, tem só uma carta que mata ela. O Zap. O Zap. As se, se é, o... é, é, é sete é ouro, espadilha, é tudo morda nas sete copas. O senhor joga de quatro parceiros, né? É. Só é. com duas duplas? É, um de cada lado. Um de cada lado. É. É. São quatro na mesa. Que coisa boa. Ele também só joga assim para passar as horas, né? Porque às vezes eles falam em dinheiro, de dinheiro não presta. De dinheiro dá briga. da briga? da briga. Porque você joga um ruim, mas se você perder, agora não você fez, da briga, dá briga. É só para passar o tempo é, mesmo? Tava passando as horas e pronto. E, e aliviar a cabeça? É, ué. É. Aí você esquece de tudo. <risos> ô, ô, São Zé, quem trabalhou tanto quanto o senhor, né, merece um, um, um momento desse, né? É, é. 90 e Eu quantos anos? assim, se você trabalhar matar, você tem morrido de novo, mas não mata. Puxou muita enxada. dos 8 até 86. <risos> Furou um buraco? Não, não teve esse serviço que eu não fiz. Trabalhou. Com... A roça não teve o serviço que eu não fiz. tudo ele eu fiz. Tudo quanto é serviço de roça eu fiz. E quantos anos hoje? Hein? A idade do senhor? 98. 98 anos. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. O senhor é o campeão. Por tá sendo. Então campeão. É isso aí. Tá sempre alegre, rindo, ah, é, tocando é, é, a vida é, é, é, pra você. É e caminhada, né? E caminhada todo dia. Ali na capelinha? É. Aí. é porque você vai andar no lugar que não é caixada, por exemplo, mas você pega no lugar mais baixo, no vazar, alto, atrapalha muito. Não é. atrapalha tudo minhas pernas. Tem que, tem que andar. Lá é retinho, não, não tem embacado não tem nada, é só cimento. E sempre o companheiro do lado? É, sempre tem. Quando não tem uma neta, tem uma filha. Uma filha. Parabéns. Esse, esse é São que um... Acompanha o senhor. Acompanha. E, e, e faz, faz uma companhia boa, agradável, né? Ah, não. Ele faz água, não. É devagar mesmo. Mas vai chegar lá. Um abraço pro senhor. Você também. Deus abençoe. A minha mão é fria. Mas o coração é quente. Deve estar, deve estar de dentro. Lá conta para fora e está frio. Ô, Sr. Marcolino, e esse frio, como é que o senhor fez? Eu não sei. Eu blusa? É, blusa, porque se não põe blusa, borde, queima tudo. O senhor bebia um leite quente? Eu bebi, agora não bebo mais não. O que o senhor bebeu? Eu, bebe? eu não, não, não dá tempo de beber um leite quente. <risos> eu digo que eu bebo assim. Oh, não, o, eu tão, um, um, um, um pouquinho. O leite com aveia? É? leite com aveia ou não? O leite não, puro? leite puro Café você bebe ainda? Café eu bebo, mas se pôr no leite eu não bebo nenhum não, não. Tem que ser separado? É, separado, porque eu nunca gostei do café com leite O senhor conhece aquele, o senhor Inácio Borges, que mora aqui? Ah, não estou lembrado não Ele está com 94 anos, ele é lá de Claraval é. Família grande lá um abraço pro senhor. Um abraço. Valeu. Você também. Valeu. Obrigado. Eu vou filmar ele caminhando. Aí, ó. 98 anos. Aí, ó. Caminhando. Ele e o filho. Parabéns. Cuidado bem. a Aqui é praça das bandeiras. Ah, eu